esse aqui vai ser um vídeo de entrada do canal Bom dia a todos eu sou meu Hoje eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando para os amigos Como é que faz os testes Para a rastezia é, Você usa quatro cartas do baralho três cartas do baralho e o coringa é, Você tem que fazer o teste Por 10 vezes e acertar as 10 vezes Até que você fica bom com ela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 Agora eu vou lá para frente que ele vai colocar as cartas aí e depois nós vamos só pegar a áreas de ônibus ver. Vou colocar nas cartas aqui. Pavizé. Olha, ó. acho o Coringa que tá nessas quatro cartas. Somente o Coringa.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 Primeira carta, segunda, mais descruzou, Também não cruzou. Então tá Realmente ele achou a correr a carta e eu vou pegar as cartas de novo.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 tá vindo lá de novo. Vou mandar ele voltar. Ele vai vir de novo. Maurício, pode vir. Ele vai voltar de novo. ali ó acho que o Coringa cruza somente em cima do Coringa. Se não é o Coringa, você não cruza. Ele tá vindo aí, ó. Você vai cruzar somente no Coringa. Meu irmão.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 cruza somente no Coringa somente o Coringa as outras cartas sendo não cruza no um cruzou claramente já achou nas quatro tentativas ele já campeou já achou ela de novo nas quatro na quatro tentativas então eu vou ó, aqui ó só uma demonstraçãozinha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 ele está vindo onde? você cruza somente no coringa se não for coringa você não cruza raramente ela cruzou já cruzou na primeira ele já cruzou na primeira lá de novo continua reto, também não cruzou entendeu aí já cruzou lá Eu vou voltar pra lá de novo Vou pular de Faz lá, fazer a outra demonstração que dá onde que ele tá ó, Veja bem, ó varionde, Você cruza somente no Coringa Se não for o Coringa, você não cruza Ah lá não, ó, Primeira carta, não cruzou Segunda não cruzou Terceira não cruzou Quarta, cruzou uhum. É o Coringa, achou Localizou Vou pegar o baralho de novo uhum.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 o coringa está lá embaixo ela cruzou eu vou andar para frente ela vai descruzar descruzou vou andar outra carta ela vai continuar do mesmo jeito uhum. entendeu então uhum. é uma coisa é muito tempo aqui agora eu vou pegar as cartas de novo vou embaralhar estou pegando aqui vou embaralhar mostrar um pouco da paisagem para vocês aí vou embaralhar as cartas estou embaralhando as cartas vou.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 Vamos voltar elas pro chão de novo E deixar Como está de novo Vamos ver o que vai acontecer Vou esperar ele chamar ele de volta Pode vir, Maurício Ele vai vir aí de novo Ele vai vir de novo Já soltei ela no chão Vou soltar no chão, né Vou soltar no chão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 Vou embaralhar os ba... paisagem vou embaralhando, né? Vou embaralhando. Aí já tô soltando as cartas no chão de novo. Vou soltar as cartas no chão. Tô soltando elas aqui. Soltei no chão. Vou.. Dar um tempinho aqui, vou chamar os amauríssimos para vir de novo. que já foi solta, né? Eu já soltei elas no chão. Vou dar uma verificada aqui de novo se está certinho aqui. Essa aqui vai aqui. Essa aqui vai aqui. E essa aqui aqui. É isso mesmo. Eu vou aguardar ele vindo. Maurício, pode vir. Já soltei ela de novo no chão. Vou deixar aí para vocês verem sem a, a dúvida de vocês Totalmente.